Que okay, Oi, gente, nós estamos aqui com o Johnny na Sony e a gente tem uma pergunta para fazer para o Johnny. Johnny, Sony é para foto ou para vídeo? Isso é uma coisa até interessante porque é, a Sony ficou muito forte na linha de vídeo de uma hora para outra. Se você pensar assim na história de quem filma. A Sony já é uma imagem que já tem referência, né, as câmeras de ombro, maior, então a, a imagem da Sony em vídeo já, já é muito forte. Uma coisa interessante dessa linha de câmera Alpha é que você consegue adaptar outras lentes nela, só que um ponto negativo disso é que normalmente o autofoco não fica tão bom. Quando se lançou a 7S1, que foi a primeira câmera que começou todo esse boom no vídeo, você consegue adaptar uma lente Canon, que é o que a maioria do pessoal já tinha, normalmente uhum. já se filmava tanto. E aí você podia pegar essa lente, adaptar nisso e ter essa sensibilidade, esse ISO. Normalmente o vídeo já está acostumado a trabalhar com outro foco, ela tem alguns recursos como peaking ou zebra, coisas de vídeo assim que ajuda. Então acabou se expandindo muito forte muito rápido para o vídeo, a Sony também é muito forte para foto também, a qualidade que você tem de foto nessas câmeras são muito altas também, então hoje o que eu posso te dizer é que na verdade a Sony é a empresa que tem a melhor benefício para os dois lados, então, ou seja, é uma câmera realmente híbrida, você tem bons recursos de vídeo e bons recursos de fotografia, então hoje quando você fala de um profissional híbrido com certeza é a melhor escolha no mercado. Hoje o que acontece é que não é, é difícil falar assim que é essa câmera para foto, essa é para vídeo. O que acontece é que algumas câmeras do lineup vão ter, vai depender muito mais do uso, assim, do que você vai usar. Por exemplo, a 7R2 é uma câmera que tem muita resolução, só que ela também grava 4K. Se você precisa gravar em alta resolução, ela vai te gravar. A 7S2 ela grava com ISO exorbitante, ISO 30.000, só que ela tem uma foto de 12 megapixels e um alto foco um pouco mais devagar do que a 7R. Então, por exemplo, se você quiser fotografar um ambiente em baixa luz, mas precisa de velocidade talvez a R2 te atenda melhor, fora isso a gente tem as 6300 e 6500, são nossas câmeras cropadas que são câmeras também, 24 megapixels, também filma 4K, 120, então assim, tem recursos para os dois lados então, assim, é mais fácil entender é, qual é a demanda sua, do que para falar que, assim, ah, essa câmera é para isso, essa câmera é para aquilo. A gente tem câmera para todos os gostos. Assim, né? A gente espera ter quebrado essa, essa mentalidade, esse mito de que Sony é para vídeo. Né? A gente tava brincando que tem gente que passa na, no estande da Sony nas feiras e fala, ah, não, Sony é para vídeo. E não quer nem saber, não, gente. É para foto também. E eu sou que experiência própria aqui, de, de fotografar e ter uma qualidade absurda com os equipamentos da Sony, de verdade, eu estou muito feliz com, com o equipamento da Sony. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que talvez tenham essa mesma mentalidade, fotógrafo, experimente mirrorless, experimente Sony, tenho certeza que você vai ficar abismado com a qualidade, com a velocidade, o teu trabalho vai ficar muito mais, muito mais fácil, vai ficar melhor, eu tenho certeza disso. Então dá um joinha aí, se você ficar com alguma dúvida, comenta aqui embaixo, compartilha com a gente as suas experiências com Sony ou com outros equipamentos, que eu tenho certeza que esse aqui vai te surpreender. Um abraço!